Segundo livro de Enoque. De como Enoque lamentou o pecado de Adão. Capítulo 41. 1. E vi os antepassados de todos os tempos com Adão e Eva, e lamentei e chorei, comentando sua ruína e desonra. 2. Ai de mim pela minha fraqueza e pela de meus antepassados, e pensei em meu coração e disse, 3. Abençoado o homem que não nasceu, ou nasceu e não pecou diante da face do Senhor, que não veio a esse lugar, nem trouxe desgraça a esse lugar. De como Enoque viu os guardiões das chaves e os guardas nos portões do inferno. CAPÍTULO 42 1. Eu vi os guardiões das chaves e os guardas dos portões do inferno, como grandes serpentes, e suas faces como luzeiros apagados, e seus olhos como fogo, seus dentes afiados. 2. E vi todas as obras do Senhor, como são justas, enquanto que as dos homens algumas são boas, outras ruins, e em suas obras são conhecidos os que mentem maldosamente. Enoque mostra a seus filhos como ele mediu e escreveu os julgamentos de Deus. CAPÍTULO 43 1. Eu, meus filhos, medi e escrevi cada obra e cada medida e cada julgamento justo. 2. Como cada ano é mais ilustre que o outro, assim também um homem é mais ilustre que o outro, alguns por grandes posses, alguns por sabedoria no coração, alguns pelo intelecto, alguns por esperteza, um pelo silêncio de seus lábios, outro pela retidão, um pela força, outro pelo comportamento, um pela juventude, outro pela articulação rápida, um pela forma do corpo, outro pela sensibilidade. Mas nenhum é melhor do que aquele que teme a Deus, pois que será mais glorioso no tempo. Que advirá? Enoque instruiu seus filhos para que não injuriem qualquer homem, pequeno ou grande. Capítulo 44: 1 O Senhor, tendo criado o homem com suas mãos, a sua semelhança, fê-lo pequeno e grande. 2 Aquele que injuriar a face do que comanda, e odiar a face do Senhor e desprezá-la, e aquele que soltar sua raiva sobre alguém, sem ter sido injuriado, a grande raiva do Senhor o consumirá, aquele que cuspira injuriosamente na face de um homem, será condenado no grande julgamento. 3. Bendito é o homem que não dirige seu coração com maldade contra homem algum, e ajuda os injuriados e condenados, e levanta os que estão caídos, os que fazem caridade aos necessitados, porque no dia do julgamento cada peso, cada medida e cada adicional estarão como no mercado, ou seja, estarão nas balanças e ficarão no mercado, e cada um conhecerá a sua própria medida, e de acordo com essa medida terá sua recompensa. Deus mostra como ele não quer sacrifícios dos homens, nem sacrifícios pelo fogo, mas corações puros e contritos. Capítulo 45 1. Quem se apressar para fazer oferendas diante da face do Senhor, de sua parte, também vai apressar aquela oferenda aceitando sua obra. 2. Mas aquele que aumentar sua luz diante da face do Senhor e não fizer o um julgamento verdadeiro, o Senhor não aumentará seu tesouro no reino do Altíssimo. 3. Quando o Senhor pede pão, ou velas, ou gado, ou qualquer outro sacrifício, isso não é nada. Mas Deus pede corações puros, com isso somente quer testar o coração do homem de como um governante terreno não aceita do homem presentes execráveis e sujos, assim também Deus não pode aceitá-los, com maior razão, mas rejeita-os com raiva. CAPÍTULO 46 1. Ouvi, meu povo, e aceitai um dos meus lábios. 2. Se alguém traz qualquer presente para um governante terreno, com pensamentos desleais em seu coração, e o governante o percebe, não ficará ele com raiva e não o porá sob subjugamento, 3. Ou se um homem se faz de bom a outro pelo ardil de sua língua, porém, com a maldade no coração, será que o outro não perceberá a maldade que vem do coração, e não será ele condenado, desde que sua mentira ficou visível? 4. E quando o Senhor mandar uma grande luz, então haverá julgamento para o justo e o injusto, e aí ninguém escapará à observação noque transmite a seus filhos as instruções vindas dos lábios de Deus e lhes entrega este livro. Capítulo 47 1. E agora, filhos, guardai bem as palavras de vosso pai, pois todas vieram dos lábios de Deus. 2. Pegai e lede esses livros escritos pelo vosso pai. 3. Através destes livros, todos aprendereis sobre todas as obras do Senhor, desde o início da criação até o fim dos tempos. 4. E se os observar desatentamente, não pecareis contra o Senhor. 5. Não há outro igual a Deus no céu, na terra, nas regiões abissais, e nem em toda a base una. 6. O Senhor estabeleceu as bases no desconhecido e jogou para fora do céu o visível e o invisível. 7 ele assentou a terra sobre as águas e criou incontáveis criaturas, e quem já contou a água e as bases do que é móvel, ou o pó da terra ou a areia do mar ou as gotas da chuva ou o orvalho matutino ou os sopros do vento. 8. Quem povoou a terra e o mar e o inverno indissolúvel. 9. Ele arrancou as estrelas do próprio fogo e decorou com elas o céu e o colocou no meio delas. Da passagem do sol através dos sete círculos. CAPÍTULO 48 1. O Sol percorre sete círculos celestiais, que são a designação de 182 tronos, e ele desce em um dia curto e outra vez 182, e desce em um dia longo, e ele tem dois tronos nos quais ele descansa, evoluindo de cá para lá acima dos tronos dos meses, do 17º dia do mês Tzivã ele desce ao mês Tevã, do 17º do Tevã ele sobe. 2. E assim ele se aproxima da terra, e a terra se alegra e faz com que nasçam seus frutos, e quanto ele se vai, então a terra se entristece, e as árvores e os frutos não florescem. 3. Tudo isso mede em horas, com precisas medições de horas, e fixada uma medida pela sua sabedoria, do visível e do invisível. 4. Do visível ele faz todas as coisas visíveis, sendo ele mesmo invisível. 5. Por isso, deixo-vos claro, meus filhos, distribuí os livros a vossos filhos, para que passem as gerações, e entre todas as nações que têm temor a Deus, que eles os recebam, e que possam vir a amá-los mais que qualquer alimento ou doçuras terrenas, que eles os leiam e os apliquem em si mesmos. 6. E aqueles que não entenderem o Senhor, que não temerem a Deus, que não o aceitarem, mas o rejeitarem, que não receberem os livros, um terrível julgamento os aguarda. 7. Bendito o homem que suportar seus encargos e arrastá-los com eles, pois que serão aliviados no dia do grande julgamento. Enoque ensina que os filhos a não jurem pelo céu ou pela terra. CAPÍTULO 49 1. E agora, meus filhos, eu vos digo que não jureis por qualquer juramento, nem através do céu nem através da terra, nem por qualquer outra criatura que Deus criou. 2. E Deus disse, não há nenhum juramento em mim, nem injustiça, mas verdade. 3. Se não há nenhuma verdade em homens, os deixe jurar pelas palavras, sim, sim, ou então, não, não. 4. E eu vos digo que não houve nenhum homem no útero sua mãe que antes não tivesse passado por um lugar preparado para o repouso daquela alma, e uma medida foi fixada quanto é planejado que um homem seja processado neste mundo. 5. Vós, crianças, não se enganam, para lá esteve previamente preparado um lugar para toda a alma de homem. Deus pede que sejamos humildes, que suportemos as agressões e os insultos, e que não ofendamos as viúvas e os órfãos. CAPÍTULO 50 1. Registrei por escrito toda a obra realizada pelo homem e nenhum ser nascido na terra pode permanecer escondido e nem suas obras ocultas. Vejo todas as coisas. 3. Portanto, meus filhos, na paciência e na humildade, vivei os dias de vossa existência para que possais herdar a vida eterna. 4. Pelo amor ao Senhor, suportai toda ofensa e insulto, toda maledicência e agressão. 5. Se atos de injustiça forem cometidos em relação a vós, não retribuais ao próximo ou ao inimigo, pois o Senhor o fará por vós e será o vosso vingador no dia do grande julgamento, para que não haja ato algum de vingança entre os homens. 6. Aquele dentre vós que gastar ouro ou prata pelo amor a seu irmão receberá grandes recompensas no mundo vindouro. 7. Não injurieis as viúvas, os órfãos ou os estrangeiros, para que a ira de Deus não se abata sobre vós. Tem que instruir seus filhos a não esconder tesouros na terra, mas pede-lhes que deem esmolas aos pobres. CAPÍTULO 51 1. Estendei a mão aos pobres de acordo com vossa capacidade. 2. Não escondais vossa prata na terra. 3. Ajudai o homem fiel na sua aflição, e a aflição não vos encontrará na hora do seu infortúnio. 4. E suportai qualquer provação dolorosa e cruel que se abater sobre vos pelo amor ao Senhor, e tereis assim a vossa recompensa no dia do julgamento. 5. E bom dirigir-vos de manhã, ao meio-dia e à tarde a morada do Senhor, para a glória do vosso Criador. 6 porque todo elemento que respira o glorifica, e toda criatura visível e invisível dirige-lhe louvores.